Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaz e No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre delineador. O delineador é uma das partes mais famosas da maquiagem. Famosa, inclusive, pela sua dificuldade para os iniciantes. Muita gente tem dificuldade na hora de fazer uma linha precisa, um traço bonito. Muita gente faz um traço bonito, mas não fica legal no formato do olho, não sabe muito bem o que fazer. Muita gente não sabe a diferença de delineador em gel pra delineador líquido, pra delineador em caneta. Tem tantos tipos, tantos jeitos, e nem todo mundo sabe fazer também. Então, se você é uma dessas pessoas que não entende muito, mas gostaria muito de aprender A fazer esse passo na maquiagem Que eu confesso que eu não gosto tanto de usar Mas que dá um boom naquela make básica E também é imprescindível em maquiagens clássicas E que a maioria das pessoas gosta de usar Já deixa o seu like nesse vídeo Também se for novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum dos futuros vídeos E claro, continue assistindo <risos> Então, pessoal, vou começar explicando pra vocês as diferenças entre os tipos de delineadores A gente tem muitos tipos de delineadores no mercado Vou começar falando pra vocês sobre o delineador em gel Que é o mais tradicional de todos, que vem com um pincelzinho pra aplicar Esse aqui que eu tô mostrando é da Revlon pra vocês, mas é só pra usar como exemplo mesmo Por ser o seu modelo mais tradicional de delineador, já que ele vem num potinho assim E você pega o pincel e desenha, que é como a maioria das pessoas conhece o delineador, né, já há muito tempo Esse modelinho de delineador é um dos mais vendidos e muita gente tem muita dificuldade em aplicar ele E eu vou já explicar o porquê Esse produto aqui é bem legal Porque a textura em gel Oferece uma aplicação com a pigmentação intensa E numa textura lisinha Ou seja, ele é muito legal para quem procura pigmentação No entanto, a gente tem alguns probleminhas Com esse tipo de produto Delineadores em gel Geralmente vem com um aplicadorzinho com um pincel E eles exigem muita precisão O resultado fica maravilhoso Mas exige muita prática para poder dar certo Além da precisão requerida para usar um delineador em gel Eu recomendaria que você usasse se você tivesse olhos bem grandes o que infelizmente não é o meu caso muitas pessoas, infelizmente é o meu caso tem a pálpebra caidinha, ou então tem o um olho muito curvo, né, dependendo da pessoa. Então realmente não é o mais indicado. Mas se você tiver habilidade, se você tiver precisão, tenho certeza que você vai se dar bem com esse produto. Infelizmente, não é o meu caso. Vamos passar para o segundo modelo de delineador. Esse aqui é o delineador líquido. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês é um da Belly Angel. Esse aqui eu já tô mostrando porque eu realmente acho esse delineador muito bom. E o melhor de tudo é que na época que eu comprei ele, eu paguei 7 reais, se eu não tô enganado. Eu arriscaria dizer que delineadores líquidos são os meus favoritos. Favoritos e eu vou explicar pra vocês o porquê em geral, o aplicador que vem nesses delineadores líquidos são super firmes e a ponta é bem fininha, ou seja isso te ajuda a ter muita precisão quando você tá desenhando o traço, e esse tipo de delineador, o delineador líquido, é muito indicado pra quem tem olhos pequenos, fundos ou caídos, como por exemplo o meu, isso porque a textura do produto, combinada com o um aplicador fininho, dá um resultado fino porém preciso, e eu acho que pra resolver essa assim, indecisão na vida das pessoas, na hora de decidir entre um delineador em gel ou um delineador líquido, alguém foi lá e inventou o delineador em caneta. Confesso que eu ainda prefiro delineador líquido, mas o delineador em caneta é o mais user-friendly. Isso significa que ele é o mais amigável quando você está começando a aprender delineado, porque esses delineadores têm a ponta super macia e te permitem precisão. Em geral, eles têm uma fórmula fininha que seca rápido e pode ser usado em pessoas com qualquer formato de olho. Tenha você um olho grande, tenha você um olho pequeno, não importa. Qualquer pessoa consegue facilmente usar esse tipo de delineado. Assim como eu falei, qualquer pessoa consegue usar qualquer tipo de delineador, mas gel indicado para olhos grandes, líquido para olhos pequenos e em caneta, tanto faz, você consegue fazer em qualquer olho agora que a gente conversou sobre os tipos de delineadores eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os formatos de olhos que eu tanto falei na conversa anterior e talvez nem todo mundo tenha entendido e eu vou explicar pra vocês quem faz maquiagem sabe que o formato do rosto de cada pessoa interfere muito no resultado final da maquiagem e não é diferente com os olhos cada um tem um formato de olho diferente do outro e isso resulta num senso comum, afinal maquiagem não tem regra, né? ninguém é obrigado a seguir nada mas resulta num senso comum de que para cada olho existe um tipo de delineado específico eu vou começar conversando com vocês sobre olhos grandes, né? Que quem tem olho grande, às vezes pode não gostar, mas saibam que vocês são extremamente sortudos. Porque quem tem olho grande pode fazer traços mais grossos, mas é importantíssimo que eles estejam bem rentes à raiz dos cílios. Isso porque quem tem olhos grandes, quando tá com a pálpebra levantada, você consegue ver exatamente a parte da pálpebra móvel, você consegue ver o traço do delineado com perfeição. No entanto, se ele não tiver rente aos cílios, vai aparecer e não vai ficar legal. Pra quem tem olhos pequenos, o que é um pouco do meu caso, mas o meu olho é mais caído do que pequeno. É recomendado que você faça o delineado somente na parte superior dos seus olhos para não pesar tanto assim no look mas isso não significa que você não pode passar embaixo também. Afinal, como eu falei antes, maquiagem não tem regra. Já para quem tem olhos fundos, o truque é não alongar muito o delineado na parte exterior dos olhos e fazer uma linha mais ou menos da mesma espessura no delineado inteiro e depois vir engrossando discretamente o canto externo e trazer uma pontinha aqui pro canto interno. Dessa forma seu olho vai ter uma dimensão a mais e não vai parecer tão fundo. Pra quem tem olhos redondos, fica muito bonito o efeito gatinho quando você puxa bem a parte de fora e quando você faz o delineado em todo o contorno do olho tanto na parte superior quanto na parte inferior isso em geral suaviza e afina o formato dos seus olhos então eu acho que fica muito bonito se você tem olhos redondos, teste essa técnica Pra quem tem olhos juntos, essa é uma regra que na verdade quem tem olhos caídos, até compartilha eu já citei antes aqui no canal o segredo é não delinear a parte interna dos olhos delineia só a parte externa você pode começar o seu delineado do meio pra fora e isso vai dar a ilusão que seus olhos são um pouco mais separados do que eles realmente são. Por fim, vamos para os olhos caídos, que é o meu tipo, e eu vou ensinar o truque para vocês e a diferença de fazer um delineado normal para um delineado específico para quem tem olhos caídos. Vamos lá? Então, gente, ângulo super diferente Tô num super zoom agora na câmera Pra tentar mostrar pra vocês o máximo que eu puder Mas, enfim, eu espero que vocês entendam Eu vou começar usando esse delineador aqui da City Girls Que ele é um delineador em caneta Assim como eu expliquei pra vocês É o tipo de delineador que mais funciona pra todo mundo Pra o meu tipo de olho, o mais recomendado possível É o líquido, mas eu quero usar o em caneta hoje Pra ser mais democrático pra todo mundo Então, a primeira coisa que você quer fazer É desenhar uma linha ultra fina Rente aos seus cílios Então tenha muita calma nessa hora, não não precisa se afobar Treina bastante se você tiver como E tiver tempo também Vou aproximar bem o meu espelho de mim E vou fazer Gente, a raiz dos cílios Uma linha fininha Gente, é muito difícil me concentrar pra fazer o delineador e falar ao mesmo tempo Então eu vou fazendo e depois explicando O que eu fiz foi uma linha bem fininha, assim como vocês viram Quase não dá diferença, isso é um bom sinal O que você precisa fazer é chegar bem rente à raiz dos cílios, assim como eu cheguei Dessa forma, quando você olhar pra cima, vai ter uma linhazinha preta em volta do seu olho. Eu tô tentando me enxergar no monitor que tá atrás da câmera, gente. Desculpa se eu não estiver olhando diretamente pra vocês. Mas enfim, esse é o passo número 1. Um. Desenhe uma linha rente à raiz dos cílios. Logo em seguida, um truque muito bom pra você descobrir o ângulo do seu delineado é vir com a ponta mesmo do delineador e seguir a sua linha d'água aqui, ó, tá vendo? Não encosta ali, pelo amor de Deus, tá? Mas olha, descobre mais ou menos pra onde ela viria se a sua pálpebra inferior continuasse. Pela própria curvatura natural dela tem como você descobrir. Eu vou pegar aqui um pincel para mostrar para vocês. Tá vendo que a minha linha da água inferior vem assim? Então, seguindo mais ou menos, o ângulo que o meu delineado devia ter é esse aqui, sacou? Não é no caso de todo mundo, mas geralmente esse ângulo também dá certinho com o seu nariz. Mas eu recomendo que você meça naturalmente mesmo pelos seus olhos, porque é o jeito que vai ficar mais harmônico. Então o meu delineado deve seguir esse ângulo aqui que vocês estão vendo. Então o que eu vou fazer é desenhar uma linha reta partindo desse ponto. Quando você olha, se você tem olhos assim como os meus, que são caídos, vai parecer que tem um buraco aqui, ó, nesse canto externo. Mas quando você tá com os olhos abertos, ele não aparece. Então essa é a técnica para quem tem olhos caídos. Outra coisa, se você tem olhos caídos assim como os meus, não tenha medo ó, em puxar a pálpebra e realmente desenhar um delineado mais grossinho, porque quando você soltar o dedo, ele vai afinar e vai voltar pro lugar certo, entendeu? Se por algum acaso você tiver borrado o seu delineador, espere ele secar por completo, olha, é importante que você se concentre em fazer uma linha bem polida aqui na parte superior. Aqui embaixo não precisa se preocupar, porque depois você pode vir num corretivo e corrigir isso. Vem num corretivo e depois um pincel língua de gato pequenininho, pega só um pouquinho de produto, não precisa de muito, e vem polindo, seguindo aquele ângulo depois que o delineado tá feito, você pode seguir a sua rotina de maquiagem normal, colar os seus cílios e terminar, sem problema nenhum E esse aqui é o resultado de um delineado feito pronto. Essa técnica é maravilhosa pra quem, assim como eu, tem olhos caídos. Basta deixar aquela voltinha na parte de dentro do delineado e depois preencher ela puxando essa parte superior. Vou fazer aqui no outro olho e deixar no speed true pra vocês verem rapidinho. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha esclarecido pra vocês as diferenças entre os tipos de delineadores, os tipos de delineados pra cada tipo de olho. E espero que vocês tenham gostado do delineado que eu fiz aqui. É o delineado simples, tradicional, preto, básico. Confesso que eu não sou tão fã de delineado assim, mas eu sei que muita gente é e muita gente tem um sonho de aprender. E eu sei que parece muito clichê, mas de verdade, você só vai aprender praticando e também não tem problema errar, não tem problema corrigir. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, deixe o seu like aí embaixo. Pra avaliar o vídeo para pra ele poder ser recomendado pra outras pessoas Também não deixa de dar a sua opinião aqui embaixo Comenta aí, você gostou do vídeo, você gostou do delineado? Compartilha outras dicas de delineado fácil que você talvez saiba E eu não tenho incluído Deixe sua sugestão de que outras coisas vocês querem que eu ensine aqui no canal Outras coisas de maquiagem Mais uma vez, se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo Aqui tem muito conteúdo novo toda semana Então fica ligado, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba Tem muito conteúdo de maquiagem, principalmente lá no Instagram. Dá uma conferida lá. Tem várias fotos e vídeos no feed. Também tem vários stories falando do meu dia-a-dia, -dia, então vai lá conferir. Eu só consigo me olhar de lado quando eu faço delineado. Não consigo ficar assim porque eu acho muito bonitinho o olhar o tempo todo. Enfim, com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e...